Salve, salve, minhas guerreiras e meus guerreiros! Olá, eu sou o professor Emílio Júnior. No vídeo de hoje, nós iremos fazer um exercício ainda novo aqui no canal. A combinação que eu montei, eu ainda não tinha apresentado aqui no canal. E olha que já passou de mais de dois mil vídeos aqui no canal. Tem muitos vídeos aqui no canal de atividades e dicas de treinamento. Mas antes, eu tenho que falar o seguinte. Se você não tem a liberação do seu médico, você não pode praticar atividade física. Para isso, tenha sempre a liberação do seu médico para atividades físicas e a orientação e supervisão de um profissional em educação. Física, esse número do WhatsApp aqui é para você que deseja contratar o um cardápio nutricional para ganho de massa magra ou emagrecimento. Mas se você quer um cardápio mais restritivo, seca a barriga, entre em contato com esse número do WhatsApp e fala com a Daniela. É apenas R$ 20. R$ 20,00 o cardápio para ganho de massa magra, cardápio para emagrecimento ou cardápio de seca a barriga. Só 20 reais, Entra em contato com esse número do WhatsApp e fala com a Daniela. Eu irei ficar um pouquinho mais distante da câmera, que é para que vocês consigam visualizar bem o movimento. Primeiro, eu vou fazer o passo a passo do exercício para você entender. Vamos lá! A primeira fase do exercício é o seguinte. Consiste em você elevar os seus braços acima, dessa forma. Deixa eu chegar bem aqui para trás para você enxergar. Conseguiu enxergar? Os braços estão estendidos. O meu corpo está estendido. Não estou com o corpo flexionado e os braços flexionados. Estou aqui ó, retinho. É isso que você tem que fazer. Tenta ficar nessa posição, vai lá, vai cortar aqui, claro, sou alto, a câmera não vai pegar. Então, primeira coisa, ó, tá aqui nessa posição, projeta o peitoral à frente, contrai o seu abdômen. Agora você vai fazer o seguinte, segurar as suas mãos dessa forma, ó, dedão por cima do dedão. Travou os dois, segura, estica. Esticou? Fica nessa posição, mas de forma que a ambas as mãos você consiga projetar a cabeça à frente ou atrás. Não pode ficar dessa forma a ponto que você não consiga projetar a sua cabeça. Então traz aqui atrás assim o braço. Olha de lado como é que você tem que ficar. Cabeça tanto para trás, cabeça para frente. Viu só? Conseguiu? Isso. Fez essa posição. Essa é a primeira parte. Segunda parte. Você vai ficar dessa forma. Contrair o seu abdômen, deixa eu chegar mais para trás para você poder visualizar, e você vai fazer esse movimento aqui, ó, com a perna estendida atrás, onde você vai sentir bem a região do seu glúteo, claro, vai doer todas as suas, toda essa, toda essa musculatura aqui das costas, você vai sentir um encontro, é isso que eu preciso. E quando você fizer este movimento, você vai trabalhar glúteo posterior de coxas e pernas, tá bom? Então, essa é a segunda parte para depois nós irmos para a terceira parte, e aí sim você aprender o movimento correto. Elevou, ficou nessa posição, atrás, um, volta à posição inicial, vamos ao terceiro movimento, agora eu vou virar um pouquinho de frente, você vai fazer este movimento, eleva, a sua perna, eleva a sua perna direita acima e vai tracionar o seu braço assim, dessa forma, como se você quisesse tocar. Pode tocar no seu joelho. Volta à posição inicial, atrás, à frente, atrás, à frente, atrás, à frente. Conseguiu pegar? Eu vou fazer agora para o lado. Para o lado esquerdo. Vai sentir um desconforto. É normal. Então, se você não sentir esse desconforto, é porque algo está errado. Porque você tem que sentir um desconforto. Não tem necessidade de peso. Aqui é um tipo de treinamento que não há necessidade de peso. Tá bom? Vamos lá. Elevou. Atrás. À frente. Um. Atrás à frente 2, atrás, à frente 3, atrás, à frente 4. Quando você faz este exercício, você está fazendo primeiro um treinamento onde você está dando uma alongada na no seu dorsal, nas suas costas. Então toda a região das suas costas ao fazer este movimento, você já está alongando por isso o desconforto na região das costas. Quando você faz este movimento atrás, você está trabalhando glúteo. Então você além de trabalhar costas, você vai estar trabalhando também o seu bumbum, deixando o seu bumbum bem durinho. Também vai estar trabalhando a parte posterior da sua coxa. Quando? Quando você executa o movimento. Ah, frente, você está fazendo um abdominal em pé, então você também está trabalhando a parte inferior do seu abdômen e está trabalhando essa parte aqui abaixo da linha do seu peitoral e abaixo da sua axila, conhecido como serrátil. Então você vai estar trabalhando para os homens, né? os homens que gostam mais de trabalhar essa região aqui, então você, meu guerreiro que quer trabalhar bem essa região, esse exercício vai te auxiliar. E aí, você aprendeu as três fases desse exercício. Vamos fazer mais uma sequência, agora você vai fazer comigo, onde nós iremos colocar a prova se está tudo legal. E aí, aproveita, tem que deixar lá embaixo nos comentários. Se você sentiu o que eu falei, costas, bumbum e a parte inferior do seu abdômen. Isso é muito importante, porque são montagens de treinamento como esse, que eu estou apresentando a você, é que eu vou poder evoluir. Esse treinamento já é uma evolução, porque o princípio, princípio básico era é o quê? Fazer somente esse movimento aqui com as pernas para trabalhar inferior. Outro princípio básico para trabalhar glúteo, você poderia segurar uma cadeira e fazer somente esse treinamento de glúteo. Agora, eu incorporei outros outras técnicas dentro do básico. Por isso que você sentiu. E, devido a esse motivo, eu necessito que você escreva lá embaixo. Aqui é um canal passo a passo. É um canal para você aprender. Aqui o intuito não é eu fazer e sair fazendo e você se virar para tentar seguir o que eu faço. Não! Aqui você aprende. E se você tem necessidades especiais para que tenha um direcionamento, porque nem todo o exercício vai ser apropriado para você. Por isso que eu deixo esse número do WhatsApp. E aí você entra em contato para que você contrate a sua ficha de treinamento voltada para as suas necessidades. Tá bom? Vamos lá. Vamos fazer. Elevou. Jogando atrás primeiro. Pés paralelos. Faz a extensão do braço. Atrás. Um. Um. Dois. Dois. Três. Três. Quatro. Opa, perdi o Quatro. Normal. Cinco. Cinco. Seis. Seis. Sete. Sete. Oito. Oito. Nove. Nove. Dez. Dez. Onze. 11, 12, 12, 13, 13. Vou mudar e fazer para o lado oposto. Em casa, você não precisa ficar virando, tá? É só mudar. Só vou mudar para você poder visualizar como é que é feito. E é normal perder o equilíbrio, tá? Porque eu acho que você vai... Opa, perdi o equilíbrio, não tem problema. Vamos fazer 13. Agora, para o lado esquerdo. Posicionou, deixa eu ficar assim? Claro, vai cortar um pouquinho, mas dá para vocês ter uma visualização atrás um um dois dois três três quatro quatro cinco cinco seis seis sete sete oito oito nove 9, 10 10 11 11 12 12 13 13 Uma dica. Quando você fizer este movimento aqui atrás, não faça inclinando o seu tronco não é muito comum eu ver as pessoas fazendo esse exercício Inclinam o tronco lá à frente Então você acaba não trabalhando o seu glúteo Quanto mais reto você tiver e fizer esse movimento Você vai ver que você vai estar limitado Você estando limitado ou limitada Automaticamente você vai trabalhar mais a região do glúteo Uma dica tão simples Que só você fazendo aí Para você me dar razão É simples Projeta o teu peito à frente E faz esse movimento Não vai sentir quase nada Projeto o peitoral dessa forma, mantendo, contrai o abdômen e joga atrás sem inclinar o seu tronco. Só jogar atrás que você já vai sentir a sua musculatura do glúteo sendo bem trabalhada. São dicas como essa que valem ouro e que vão realmente surtir o efeito que você deseja agregado a uma dieta bem feita para que você tenha resultados. Muito obrigado, compartilhe esse vídeo, essa aula aqui perfeita. É a aula que eu costumo dizer que realmente serve para que você aprenda a fazer atividades físicas com segurança e entenda que o básico, quando bem feito, dá resultado. Até nosso próximo encontro!